Axiam. Hum, assim, hum, assim, hum. Perfeito. Qual é o Ah, sim. Hum. Assim, a particularidade da condição particular que deriva dos estados ante a percepção de aliados o que é social, o que é sociável, hein? o que se percebe coletivamente nas interações populacionais, é? dada a consideração social e a consciência dessa consideração ou não, dada a troca voluntária ou não da organicidade desses aspectos incluindo os fatores de mercado, incluindo fatores intrinsecamente diretos aos desejos e egoísmo humano, incluindo as definições que necessariamente trazem aos seres sociais situações onde há uma estrutura de vivência, onde não há necessidade para meio de cooperação, dada a dissociação dos aspectos e riscos sociais, porém, isso é teoria. As características sociais em meio à falta são, portanto, em grande medida, de forma objetiva, uma luta individual que conjuga, coletivamente, a divisão de grupos pequenos para manter a sobrevivência da espécime, pois a própria espécime se mostra uma ameaça a si mesmo. Dada ao nascimento desta condição crítica de autocura da humanidade, temos os aspectos de socialização e os movimentos que buscam a reversão desse processo. Essa condição reflete nos aspectos mercadológicos, sociais, políticos, interativos. Dada essa socialização de acordo com a percepção da vida material e, e das experiências vivenciadas em cada grupo, de respect, do grupo respectivo à quantidade da estrutura material que a eles ilusoriamente pertence, traz uma relação ah, de, uma deturpação dessa estirpe de independência da vontade. A vontade individual tem independência, mas o efeito conjunto de interação Uh, evidencia esse processo de sobrevivência do coletivo dada a um padrão já estabelecido de sacrifício e morte dos que são julgados mais fracos e antes esse julgamento do mais fraco equivale, infelizmente, aos que são julgados nessa mundo pós-pós-moderno, nesse mundo de pós-verdades, a dada a essa condição mercadológica e social do acúmulo de informação ou riqueza, dada o surgimento de sociedades de mercado que competem para se sustentar nesses ideais e vieses, onde, na verdade, há muito tempo, essa prática já era uma prática, pois os seres feridos eram deixados para se tornarem presas de predadores que tinham características mais eficientes no que diz respeito à conquista, posse e território. Então, essa transfiguração psicossocial, dada à reforma, social e percepção animalesca de seres temos essa essas injustiças e queixas e a necessidade intrínseca e crítica de alguém de uh, aversão a esse processo de sobrevivência e organicidade da própria vida então é muito importante o ser tem essa Importância intercambiável, acho, não? essa percepção asso associacionista, coletivista, essa percepção de maneira a trazer uma, uma perspectiva que co corpora as corporações e a perspectiva do capital como capital humano e a destruição do comportamento humano determinado pela condição de ambiente social dadas condições metafísicas e sobrenaturais. Logo, a relação entre o indivíduo e o meio se torna uma relação de representação social com a redistribuição de recursos psíquicos e padrões para acepção e estirpe do endereço público para, para a seguridade dos eventos e a sociologia de si mesmo e do grupo representado, onde os elementos já estão disponíveis para a integração, formação e fundamento dos aspectos pessoais. Onde o cuidado e o amparo já traz fundamento e reflexos positivos para aqueles que têm um pensamento individualista e coletivista equilibrado, para aqueles que têm um papel de resposta e habilidade suficientemente coerentes, nós acham? E assim, cada um fazendo a sua parte, temos uma grande parte da mudança e um movimento contrário a essa condição de sacrifício para a sobrevivência de poucos, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto global, Anshão. E assim podemos ter o eixo para o eixo, para que Exu possa nos ajudar nessa nova fase de transformação e inclusão dos aspectos individuais, acham?